Eu nunca parei de pensar, eu nunca parei de viver, eu nunca deixei de sonhar colorido. Estou sempre sorrindo. Amo os luares, por onde andei amei todos os lugares, um dia amei você, algum dia, novamente amarei você. Eu amo o sol, a lua, amo ilusões, vivo ilusões, vivo, vivo, vivo. Sei que estou vindo, depressa, me encontrar com nenhum lugar, não fazer sentido, nunca sempre te amar. Talvez um dia te imaginarei, querendo te escrever, querendo fazê-la sonhar. Eu quero que você pense em mim.